Olá meus amigos e minhas amigas. Olha só minha gente, tô aqui reformulando. Ali gente é a caixa que vai vir para o em breve, se Deus quiser. Tô aqui organizando. Tivemos que reformular tudo, tirar tudo que tava aqui, ó. Olha, fizemos aqui uma reforma. Olha só gente, eu eu virei tudo de perna para ar. Tô aqui reformulando, arranquei aqui as caixas. Olha só gente, tá aqui uma bagunça no bom sentido, né? Porque eu tô fazendo aqui bonitinho. Olha só. Estou aqui reformulando. E aqui, gente, olha o meu segredo das minhas plantas ser muito boa. Todo pedaço de, de capim, de mato seco, de perna de pau, de madeira, que diga, eu vou jogando ali atrás, ó. E ela vai se decompondo. Olha só. Aí aqui eu vou puxando agora. E vou escolher esses pedaços maior. E vou recolhendo. E vou mandando embora. E esses menorzinhos, eu ponho no fundo da caixa. Que é para dar um coento, um, uma verdura melhor, né? Olha só aqui, gente. Veja bem. Aqui, ó. Eu vou tirando aqui esses pedaços maiores aqui, ó. Esses maiores eu tiro. E eu ponho lá para se decompor. Aqui tem um pedaço de guarda-roupa velha, ó. Ele vai se decompondo aí, ó. Tudo isso, gente, é bom para adubar. E esse pouco aqui, ó. Você vê que aqui ficou fino, olha. Aqui é só folhagem, ó. A terra aqui já se decompôs, Ó, A terra não, o... As madeiras. E ali tem mais, olha. Olha só como é que tá isso aqui, ó. Tá, é cheio de... De minhoca. Aí, ó, olha só, gente. Então isso aqui, gente, para planta é muito bom. Isso aqui é adubo. Adubo orgânico. Beleza. Olha só. Então aqui, ó. Eu vou fazendo assim com a enxada. E eu vou catando esses mais grossos. Esses mais grossos aqui. Ele volta lá para o espaço onde estava lá. Esses cargos de alguma pedra eu tiro. E ele vai ficar assim, ó. Fininho. Só o adubo, gente. Então aqui... Dá uma cebolinha e um coentro estrandoso. Agora aqui ó eu replantei uma cebola que tinha. Ó, uma cebola que tinha ali eu replantei, tirei com a terra, coloquei aqui, vamos ver se pega. Dois pés de salsinha ali, vamos ver como é que fica. Um pé de couve que a gente replantou de outro lugar. E aqui gente, vamos plantar uns coentros para ver se nasce aqui. Se nascer vamos ver como é que esse adubo vai reagir. Fizemos aqui o plantio, colocamos bastante semente, porque como é novo tem muito torrãozinho de terra e folha, pode ser que atrapalhe o nascimento. Mas mesmo assim eu não vou cobrir com essa terra. Eu sempre tenho um adubo de folhagem bem fininha para a gente cobrir coentro quando eu planto, tá bom? Isso aqui, olha só, isso aqui são é, capim, certo? Capim. Que tá se decompondo, decompondo, certo? Com um pouco de terra bem fininha Que a gente pegou em uma chácara, Entendeu? Num sítio E aqui guardou num, guardou num saco Só pra essas coisinhas Então aqui eu vou vindo aqui, ó E vou cobrindo aqui, ó Cobrindo direitinho aqui Tudinho aqui, ó Pra não pôr terra em cima Olha, Cobrindo todinho pra não pôr terra Mas essa, essa terrinha aqui, ó Então olha só, olha só aí, ó Então eu vou pôr aqui em cima para cobrir todinha essa sementinha essa para não ter problema de fora a fora se eu fizer assim ó eu vou cobrindo aí o coento nasce esse aqui é o esqueminha que eu faço ó para não pôr terra esses torrãozinhos em cima vamos ver como é que fica né prontinho então agora tá preparada vamos aguar e vamos esperar aí o nascimento e vamos ver como é que vai desenvolver esse coento aqui